Bom pessoal, esse vídeo não é uma aula em si é, a gente deixou esse vídeo como bônus para você entender como é que a gente faz a redução de uma base de dados muito grande, usando alguns poucas linhas de código, tá? É um programa diferente, não é o DB Browser, que vocês vão aprender nesse curso, mas eu só estou gravando esse passo a passo para vocês entenderem e vocês também podem imitar, se vocês quiserem, para baixar essa base do Enem ou outras bases, ok? Então vamos lá. É, eu deixei nesse slide aqui os links para vocês é, para vocês saberem aonde vocês têm que baixar, tá? Primeiro vocês vão baixar dois programas, um é o R e o outro é o RStudio. R é uma outra linguagem de programação, mas a gente não vai entrar muito nesse assunto agora, tá? É, depois vocês vão baixar o código do RStudio que eu já deixei preparado, então é só baixar esse arquivo, tá? É, só tem que checar a pasta onde você vai salvar. O ideal é você salvar tudo dentro da mesma pasta para não ter nenhum problema depois, tá? E por fim, baixamos aqui os microdados do Enem. Eu já deixei aqui direto para o zip para vocês baixarem, depois vai ter que extrair e vocês vão ter que salvar o arquivo principal que é a base de microdados do Enem na mesma pasta onde vocês vão salvar esse código, tá bom? Então, vamos lá. Este daqui é o site do curso R, onde eles ensinam a baixar os dados, os programas do R e do R Studio, tá bom? Então tem essa instalação aqui fácil, existem vários sites que te ensinam a fazer isso passo a passo, tá? É, mas eu gosto bastante do, do, desse site do curso R, porque ele é bem didático, bem simples para você instalar esses dois programas, ok? Eu já fiz aqui na minha máquina. O segundo passo é baixar o código que eu já deixei prontinho para a gente fazer esse filtro de redução da base, ok? Então a gente vai fazer isso no GitHub, o código está todo aqui, vocês vão ver, ele é curtinho, e aí para você baixar é só você vir aqui nesse RAW, onde está esse botão aqui, clicar com o botão direito do seu mouse e aí salvar o link como, tá bom? Aí vai aparecer alguma pasta, vocês escolhem a pasta onde vocês querem onde vocês querem colocar, eu vou colocar aqui no meu Reduzir Bases, tá bom? E aí aqui você escolhe, pode escolher todos os arquivos, não importa, ó, ele já tá aqui, tá vendo? Pra você salvar igual, é só você mudar o txt pro r, e ele já vai salvar como um arquivo de script do r, tá bom? É bem simples. E o último passo é pra gente baixar a nossa base do Enem, então é só você copiar o zip, colar aqui no seu navegador, dá um enter, ele já começa a baixar direto esse zip. Eu já fiz aqui o meu, então eu vou pausar, porque eu já baixei tudo aqui no meu computador, tá bom? Então aqui, vou mostrar para vocês como é importante você manter tudo na mesma pasta, para depois o, o próprio programa do RStudio não se perder navegando pelo seu computador, tá bom? Então aqui a gente tem é, a pasta, eu já salvei o código aqui, eu vou extrair... Os dados. Ele vai levar um tempinho, tá? Então, a gente vai cortar para chegar até o final. Dois mil anos depois... Tá quase, gente, tá quase, não vou cortar nada aqui. Uma hora depois. Pronto, já extraí o zip, vocês vão ver que quando você baixa o zip ele tem 635 megas, mas quando você vai extrair todos esses arquivos dá mais de 3 gigas. Então aqui eu vou atrás dos meus microdados, ele tá nesse caminho aqui dentro da pasta de dados, eu vou até recortar e vou salvar aqui junto no mesmo caminho. Tá bom? Então eu tenho este arquivo aqui e esse arquivo aqui, são os dois que eu vou usar, ok? Então agora eu vou abrir o meu RStudio e vou criar um novo projeto, que é onde eu vou salvar o meu material de trabalho para rodar esse código, tá? É, também não precisa se preocupar muito com o que é cada janela, porque a gente só vai rodar o código e vai sair do programa, beleza? Então eu vou criar aqui New Project. E aí, eu já vou num, num diretório que já é existente, né? Então, eu vou puxar aqui e eu vou botar onde? Naquela mesma pasta onde eu salvei tudo. Então, esse aqui é o meu projeto. Criei um projeto. Isso. E aqui, então, você já vai ver nessa janelinha de files que ele vai estar tá tudo dentro da mesma pasta. Então, eu tenho o meu código aqui e eu tenho o meu arquivo que eu quero reduzir aqui, que atualmente ele tem 3 GB, estão vendo? Então, agora eu vou abrir aquele script que eu já tinha feito, que vocês baixaram, é só no Open File, aqui, reduzir base, enem.r, esse é o nosso script, então tá vendo aquilo lá que vocês viram? Tá dando um probleminha aqui de... Encoding, é só questão de acento, mas isso não, não impede nada do código, tá bom? E aí, então ele tem o passo a passo, você vai poder ler aí se você quiser, para seguir, mas eu vou fazendo aqui para vocês. Primeiro você tem que instalar esses programas, então você seleciona as duas linhas e dá um Ctrl Enter. E aí ele vai aparecer aqui embaixo, a instalação dos programas. Eu na verdade já instalei, mas enfim, tô fazendo de novo aqui para vocês darem uma olhada como é que é, é como é que o, pro, o programa funciona, né? Aqui em cima eu escrevo o meu código e aqui embaixo ele vai rodando tudo, tá bom? Aí ele instalou o primeiro pacote que chama Data Table que é o pacote que vai ter uma função que vai fazer essa leitura do arquivo sem eu precisar importar, sem eu precisar abrir, enfim, ele vai ser um pouco mais rápido para a gente poder trabalhar com essa base. E agora o tidyverse que ele tem algumas outras funções que a gente vai precisar dentro do código, tá? Então, tá todo instaladinho aqui e agora o que eu vou fazer é, eu vou carregar os dois pacotes, então seleciono as duas linhas, Ctrl Enter de novo. Pronto, tudo, tudo carregado, agora é a parte do código em si, então esse código ele simplesmente significa que eu vou criar um objeto dentro do programa que vai puxar o meu arquivo, que é grande demais, mas aí ele já vai fazer um filtro, então essas cinco variáveis... É, vocês já viram nas outras aulas o que é uma variável, né, então aqui, o que que eu quero? Eu só quero os candidatos do Enem, não só todos os inscritos, que são mais de 5 milhões, eu quero só os candidatos que fizeram os dois dias de prova, então tá aqui, TP presença na prova de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática, e o 1 quer dizer que ele estava presente, então assim eu já filtro, tiro fora todo mundo que faltou da prova, tá, E aqui essa é a variável, quando o valor é 2, indica que a pessoa que fez a prova, ela estava no terceiro ano do ensino médio, então era concluinte do ensino médio. Então, eu quero só esses alunos. Então, de 5 milhões, ele vai baixar para pouco mais de 1 um milhão de linhas, entendeu? E aí, a gente vai poder trabalhar com um pouco mais de facilidade. Então, eu vou selecionar aqui, e vocês vão ver que, como a base é grande, ele vai levar um tempinho para ler tudo isso e fazer o que eu quero que ele faça. Então, eu não preciso fazer mais nada, é só esperar. E aqui ele vai mostrando. Embaixo, vocês podem ver que ele vai mostrando ó, o andar da coisa. tá vendo? A gente vai parar um pouquinho aqui e quando ele terminar de funcionar, eu volto para a próxima etapa. Bom, pessoal, aqui no meu computador ele levou uns três ou quatro minutos, mas ele já terminou de rodar o código, a gente vê por aqui. E aqui do lado, que apareceu esse objeto aqui, que na verdade é uma tabela dentro do RStudio, é, que tem 1.217.156 observações, ou seja, linhas, e 136 variáveis, ou seja, colunas. Então, agora, em vez de 5 milhões de linhas com todos os candidatos, eu tenho só os candidatos que eu quero analisar, tá bom? É, e aí, então, agora a gente vai no último passo, que é transformar essa tabela dentro do RStudio num arquivo CSV. Para isso, esse código aqui já está prontinho, é só selecionar, Ctrl Enter. E aí tem que esperar um pouquinho, ele vai aparecer aonde? Aqui no nosso, nos nossos arquivos, já que está tudo dentro da mesma pasta. É, aqui, está vendo? Ele já está começando a ler, apareceu o arquivo enem2017 underline com filtro.csv, que é o que eu indiquei aqui no código. Por enquanto ele tem 0 bytes, mas a gente vai aguardar até o programa terminar de funcionar para ver o tamanho que ele fica. Bom, tá pronto aqui, o meu RStudio já me devolveu esse arquivo aqui, enem2019 underline com filtro.csv, e vocês podem ver que ele tem. 981 megas, então a gente já reduziu em mais de um terço o tamanho dessa base, isso fica mais fácil é, para a gente ma manipular essa base, mais rápido para a gente trabalhar com ela dentro do SQL. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado.